Salve, salve rapaziada do canal! Começando mais um vídeo aqui, mano! E o vídeo de hoje é mais um desafio dessa época: passe 7 segundos a 7 metros ou menos de uma galinha em fuga. Rapaziada, eu fiz esse desafio aí sem alertar a galinha, é, mas eu acho aí ó, que fala aí no final: mas, é, 7 metros ou menos de uma galinha em fuga. Ou seja, eu acho que vai ter que você alertar a galinha aí. Quando a galinha sair correndo, você sai atrás, mano. Mas se não for desse jeito aí, eu fiz desse jeito aí primeiro, ó. Não tá contando pra mim porque eu não tô gravando antes, beleza? Mas eu acho que você vai ter que alertar a galinha aí, mano. Pra fazer essa missão que é uma galinha em fuga. Então, você tem que fazer o desafio aí correndo atrás da galinha, então, se eu te ajudei com esse vídeo aí, mano, se inscreve no canal e deixa o like aí, tamo junto. Esse local aí sempre tem galinha, mano, tamo junto.